Nós estamos em solidariedade com as quatro pessoas que foram detidas na noite de 11 de novembro na FLU. Um, são elas as quatro que vão hoje enfrentar o tribunal, mas nós somos um movimento de centenas e de milhares pela justiça climática e elas não estão sozinhas. Não devíamos ser nós, não deviam ser os estudantes que estão a lutar por um futuro, que estão no banco dos réus. Estamos um, Estão a tentar criminalizar-nos, estão a tentar criminalizar o protesto, estão a tentar criminalizar a luta contra a indústria dos combustíveis fósseis e isso não é aceitável. Exigimos que seja feito o fim aos fósseis até 2030, portanto, afim, os todos os combustíveis combustíveis fósseis, um, e há todo um plano programático sobre como é que nós vamos fazer isto, uma transição justa até 2030. Um, nós defendemos um plano chamado Empregos para o Clima, defende cerca de 200 mil novos empregos para o clima, um, que têm de ser feitos na medida de cortar emissões, empregos que sejam públicos, que sejam dignos, um, e é isso, nós precisamos de cortar as emissões e precisamos de fazer uma transição justa que tenha os trabalhadores em conta e consiga sair desta sociedade viciada em combustíveis fósseis por uma sociedade que anda em energias renováveis. A legitimidade está do nosso lado, está do lado de uh, toda uma geração e todo um grupo de pessoas uh, que está a lutar não só pelo nosso futuro e pelo nosso presente uh, e que está ativamente a travar o colapso climático, porque estamos a caminhar a passos largos para o colapso climático. O movimento está com muita força neste momento e vamos continuar a tê-la. Uh, tivemos grandes mobilizações por causa das ocupas pelo fim ao fóssil. Vamos continuar, vamos ter as ocupas da primavera, entretanto vamos estar a, a preparar as ocupações pelo fim ao fóssil uh, até à primavera e vão haver também outras ações, nomeadamente para parar o gás, um combustível fóssil, que vão decorrer até lá com a campanha de gás é andar para trás e vamos, vão continuar a haver várias mobilizações sociais e esperamos que estas cresçam face à crise que estamos a viver.